E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em aos Com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima HD. Tamo junto, é nós. Então bora lá assistir o vídeo. Sim, eu e do Sol Nunes, agora na batalha você tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem MC, então batalha de outubro como o Sol Mano. A única coisa que arruma no caminho. Eu tinha dito o que é magrinho. Começou com maior potência do penal. Longa e vai perder a vida com a adicção do gatinho se você tá achando que o bagulho não é um teste Eu tô igual o cara lá que esqueci o nome Mas é o tiozinho que tem o um gatinho mais rápido do oeste E <risos> eu não sei como se fala Mas agora eu acabo com o menino Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra Porque se é menino vai morrer, tá na mira do eufrazino né? <risos> Você fala na mira do eufrazino Mas agora não tem como Porque eu penso com a minha mente E você com o você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho E também não tem rima feia Você tem o um gatilho mais rápido do oeste E eu tenho a mente mais rápida da aldeia E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia Você tem um pacote completo A mente mais rápida e a cara mais feia Meu parceiro Sobre aquela frase, antes feio, hoje MC. Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magro magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes oh! ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, não te vejo aqui. Porque você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é demônio da Tasmana, eu sou o demônio de São Paulo. Oh! Oh!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 Você tá fudido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Groy, oh! do do meu mano, seja é sagaz. Você quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. Oh! É.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 Ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo, vou oh, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você, muito mais postura do que você, meu amigo. E só em números nacional que é 0 a 0 Aí você empatar comigo. É yeah. uh -huh, uh. Freestyling! 3, 2,! Eu sou genuíno, faço a obra prima Cê é um pradão mais pesado Mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar Sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman obrigado oh! tá pai, eu vou te bater, cê não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano eu corro na rampa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 Agora cê vai, canelada de maitai, mais um na minha frente que cai oh! Não, não, não, não, não, não, na sua frente eu não caio não Cê vai entender, sabe que eu guimo você vacilão pra você me dar uma canelada Sua outra perna nem vai ficar no chão, mas tudo bem, eu vou além Cê não entendeu que eu guimo aqui você tá na encolha Rock aquele eu que dou furacão na aldeia da folha oh! Pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto E nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater E as cartas tá na mesa Voadora de dois pés Ficar no chão é papel da sua cabeça É, senhor, Mas eu tô no lamento É porque eu sou o b-boy Se a cabeça tá no chão eu tô fazendo moinho de vento Não! Entendeu, trutão? Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater. Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro São Paulo. Um ótimo b boy, um péssimo MC. É isso que você serve. E é por isso que hoje o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe. Barulho Rima antiga, tipos da secas. Quer dar selinho na hebe. Depois não reclama se a Lilith te deixa careca. É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 Mil então nunca viu, tu menos sabe Todo mundo que ia na EB dava um selinho Mesmo assim os casamentos não acabava E meu parceiro, você tá achando que é bar Vem com o um antigo, mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida Que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa oh! Tudo bem, ô seu Zé Ruela Você dá um selinho na EB, Se a... Lili dá um selinho no cara Você termina <risos> com ela? Oh!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 Qual que é da fita? Volta pra batalha de rima. O que, que você tem para poder ficar falando da minha vida? Ah, ele sempre fala da vida dos outros. Você tá panguando? Usei seu argumento contra você, chorão. Você tá reclamando?